Olá, que é a paz que excede todo entendimento possa estar conosco mais um dia. Vamos para mais um vídeo da série O Leão que Devora Todo e Qualquer Tipo de Arminiano. Hoje nós vamos examinar um texto que vai te fazer pensar se realmente existe ou não existe a doutrina da predestinação, onde diz e afirma que Deus tem os seus escolhidos. Pega sua Bíblia e acompanha comigo depois da vinheta. Pega sua Bíblia e abra em Mateus 22. Antes de começarmos a analisar o texto, eu preciso pedir a você que, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você receba nossos vídeos, para que você possa interagir conosco no estudo da Palavra. Eu peço a você também, se for possível, que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Você deixando o like, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante. E vai distribuir para mais pessoas e mais pessoas poderá interagir conosco no estudo da palavra. E também não deixe de conferir nossa descrição que temos cursos e conteúdos muito bons para você da nossa descrição. Temos um curso de hebraico para você que quer se aprofundar mais nos estudos da palavra. Nesse curso você vai receber o mesmo conteúdo, as mesmas matérias que são ensinadas na faculdade de Jerusalém. Tá ok? Então vamos para o texto. Pega sua Bíblia e abre Mateus 22. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com a Bíblia King James atualizada. Você pode abrir sua Bíblia e pode ter algumas palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Vamos ler o texto do versículo 1º. Vamos ler até o versículo 14 para a gente meditar nesse texto. Diz assim. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo... O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do seu filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem. Dizei aos, dizei aos que foram convidados que, lhe, que lhes preparei um banquete. Os meus bois... Os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vim de todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamamento dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobre a e enviou o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos, O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrarem. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar. Gente boa e pessoas más E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa Percebeu que um homem não estava trajando as vestes nupiciais Indagou-lhe, amigo, como adentraste esse recinto sem suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta então ordenou o rei e aos seus servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o para fora, as trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então vamos para a análise do texto. Eu não vou aqui falar tudo, tudo, tudo em mínimos detalhes, porque esse texto aqui é muito rico em costumes. É, fala de vestes, entendeu? tem um pouco de escatologia bíblica aqui, fala um pouco do povo de Israel, é, é muita coisa que dá para extrair desse texto, mas vamos nos ater somente ao foco desse texto aqui, que é o versículo 14, que diz assim, ó, Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A gente percebe aqui que o rei fez um banquete para o seu filho, e o texto está falando que essa é uma parábola que Jesus contou continuando a sua pregação. Ele continuando a pregar, continuou lhes ensinando por meio de parábolas. Se você ler o capítulo 21, você vai perceber que ele estava ensinando a respeito do reino dos céus, aos fariseus e também para o povo, e disse, o reino dos céus, perceba que reino dos céus aqui está escrito em letra maiúscula. O reino aqui está escrito em letra maiúscula, ou seja, o reino... É o reino de de sevaot é o reino do Pai Eterno. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que manda realizar um banquete para o seu filho. Aqui né? também, o seu filho, nós já sabemos, ele né? também está se referindo a Jesus, o Messias, e a Ruxua, a Ramachia. E ele diz que esse rei pede para chamar pessoas para as bodas, convidar né? pessoas para as bodas, mas a Bíblia vai dizer que esses primeiros que foram chamados, eles rejeitaram o chamamento. Eles foram chamados, mas rejeitaram. Então, mais uma vez, no versículo 4, diz que mais uma vez ele mandou seus servos dizer aos convidados que lhes preparei um banquete. Olha só, eu preparei para uns banquetes, preparei meus bois, meus, meus novilhos gordos, ou seja, eu preparei um excelente banquete. Diz que está tudo preparado. Vim de, é, vim de convidados para as bodas do meu filho E assim fizeram seus servos Mas os convidados nem deram atenção ao chamamento dos servos E se afastaram cada um, para sua, cada um para fazer os seus afazeres Um para sua casa, outro para os seus negócios E a Bíblia diz que ainda outros ficaram revoltados e maltrataram E se indignaram a ponto de, de não só maltratar Mas também matar os servos que os chamaram para essas bodas e o versículo 7 diz que o rei se indignou de uma forma tão grande que mandou matar todo e, todos eles e, e pôr fogo nas suas cidades. Então disse ao rei aos servos, o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Esses que vocês chamaram meus convidados não eram dignos para a boda do meu filho. E depois agora as esquinas, e de, por todos os lados, agora e convide que, que vocês encontrarem pessoas boas, pessoas más. E assim fizeram os servos, chamou pessoas boas, pessoas más, que encontraram pela frente, chamou todo mundo que encontrou pela frente para as bodas. E a Bíblia diz que eles vieram para essas bodas. Esses aceitaram. Agora, esses aceitaram vir para a festa. E agora o rei, no versículo 11, diz que o rei quando entra, para saudar os convidados à mesa, ele percebe que havia um homem. Ele não estava de acordo, parece que ele não foi convidado, porque mesmo é, a gente sabendo aqui que o servo chamou qualquer pessoa, chamou que encontrou pela frente, pessoas más, pessoas boas, e chamou de todos, mas este aqui, pelo jeito, ele não foi nem convidado, porque ele não estava preparado, ele não estava de acordo para a festa. E o rei perguntou para ele, amigo, como que você entrou nesse recinto? Como que você entrou nessa festa? sem as vestes nobiciais, sem as vestes próprias para esta festa. Eu não vou me ater a esse detalhe aqui, que senão nós vamos falar muita coisa aqui. Né? Aqui tem Só aqui tem uma hora para falar só a respeito dessas vestes aqui. Mas o que leva a entender é que o rei não aceitou aquela pessoa ficar na festa. Ele não estava de acordo com as bodas do seu filho. Então ordenou o rei e aos seus servos Amarrai os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas E ali haverá grande lamento, range, grande lamento e ranger de dentes E Jesus conclui essa parábola dizendo Muitos são chamados, poucos escolhidos Você percebe que o texto inteiro Fala que uns foram convidados, outros foram chamados é, é, Convidou pessoas de todas as classes é, convidou todo mundo, chamou muitas pessoas Uns não quiseram nem ouvir Outros se indignaram, se revoltaram É como nos dias de hoje, você prega a mensagem da salvação Uns não querem nem ouvir, outros ficam com raiva de você Outros querem até te matar, como a gente sabe que em muitos lugares é, Homens que pregam a palavra estão morrendo por pregar a verdade Por pregar a mensagem da salvação então isso acontece até nos dias de hoje. Muitos são chamados para as, para as bordas do Cordeiro. né? Aqui é representado pelo filho desse homem, desse, desse rei. né? Mas é o filho de Deus, é o Messias, é o, é o Salvador, é Jesus Cristo. E o rei aqui é representado por Deus. É Deus, mas eles rejeitaram. E quando chamou todas as classes de pessoas, esses aceitaram, mas... Mesmo no meio desses que aceitaram estar nas bodas, havia um que não era digno de estar ali. Ora, se depende do homem aceitar o chamamento e ser salvo, então por que, que o rei não aceitou aquela pessoa que, estava, que não estava de acordo? E ele termina dizendo, Portanto, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa palavra aqui que é a que vai te fazer pensar. Escolhidos. Nesse caso aqui dessa parábola que Jesus contou, esses que, esse que escolhe aqui é um rei. Esse rei representa aqui Deus, que escolhe, que chama, através da sua palavra, pessoas para estar na boda, nas bodas do seu filho, naquele grande dia, nas bodas do cordeiro. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nesse caso aqui é este rei que escolhe. E no caso da salvação, no caso das bodas do Cordeiro, no caso daquele grande dia que iremos estar com o Pai para sempre, quem é que escolhe? É o Todo-Poderoso, Yahushua, Machia, é ele que foi sacrificado na cruz do Calvário e quem escolhe é o seu Pai, Yahua de Sevaute, o Todo-Poderoso, Deus Eterno, é ele que escolhe. Então é um texto para nós pensarmos. Realmente, se não existe a doutrina da eleição, da predestinação e muitos outros outros textos que dizem que os escolhidos já foram escolhidos, né? já foram eleitos desde a fundação do mundo, os seus, nomes, os seus nomes estão no livro da vida desde a fundação do mundo. Então está aí um texto também que destrói a doutrina arminiana que diz que o homem tem poder de escolher se quer ou não quer Deus, se quer o céu sequer o um inferno, sequer ou não ser salvo. Então tá aí mais um leão que devora todo e qualquer tipo de arminiano. Se você gostou, deixa um like para ajudar o nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo que o Criador te abençoe.